Quem faz uso contínuo de cloroquina para tratar outras condições que não a Covid-19, precisa ter acompanhamento permanente do médico que prescreveu a cloroquina. Então, a pessoa que já usa cloroquina e tem um médico que a acompanha, ela pode, inclusive, conversar com o médico dela a esse respeito, mas o importante é que não se use cloroquina por automedicação. Uma vez que a cloroquina foi prescrita por um médico e esse médico está acompanhando a pessoa, a pessoa não precisa ter maiores preocupações, porque certamente o médico que prescreve cloroquina está atento e observante a qualquer problema que a cloroquina poderá causar. Nesse sentido, a pessoa que estiver em dúvida, a sugestão que eu faço é que ela converse com o médico dela a respeito do uso que ela faz da cloroquina, e da prescrição que ele fez para que ela use cloroquina, no sentido dela ficar tranquila e poder cuidar bem do problema de saúde que ela tem, sem ficar preocupada ou ansiosa com o desejo de suspender a cloroquina, porque pode ser que a suspensão da cloroquina, para quem já faz esse uso crônico, possa trazer um problema até maior do que o risco que a cloroquina oferece. Então é importante a pessoa não suspender o tratamento e conversar com o médico que a acompanha para ter orientação adequada. Agora, jamais usar cloroquina sem ser por prescrição médica e de um médico que faça o acompanhamento da pessoa durante o uso da cloroquina.